Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso canal. Eu sou o Jovem Cultural e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre o que está acontecendo com as pessoas. Porque cara, na boa, se já existiu alguma época mais deprimente do que a que estamos vivendo, eu desconheço. Pessoas se expondo ao ridículo, sem nenhuma razão, fundamento ou necessidade para aquilo e o problema que vejo atrelado é que toda essa base não fundamentada de ações e atitudes são influenciadas. E caso você pense que não, olhe ao seu redor e seja realista, pois certamente você verá pessoas que não são capazes de pensar por conta própria, opinando coisas que nunca estudou, só porque saiu da boca de fulano ou ciclano que é famoso. Coisas que tal indivíduo, desprovido de senso crítico, fala da boca para fora, pois aquilo se encaixa em sua realidade vazia e deprimente. Sendo que, na verdade, se você parar para analisar o que ela fala, verá o tamanho da distorção da verdade, da realidade e dos bons modos. Porque, na boa, uma coisa é dar o seu ponto de vista, outro é distorcer completamente os bons valores. Tá, mas e daí, jovem cultural? O que eu tenho a ver com tudo isso? Cara, é simples. Se você é um dos que dão ouvido, sem analisar o que as pessoas falam, pare agora com isso. Essa atitude infecta os seus valores morais, fazendo com que até a situação mais bizarra se pareça normal, pois afinal, está toda hora sendo feita e falada por outros indivíduos. Compreende? Agora caso você continue com essas ações, e sempre propagando valores inferiores, a sua vida vai de mal a pior em instantes. E nisso você nem perceberá, pois estará ocupado demais se divertindo com a decadência da nossa época, e, quando se der conta, estará sozinho, sem dinheiro, sem amigos, sem alguém para te apoiar e te ajudar, pois estava envolvido demais com as pessoas erradas, das quais só foram uma completa perca de tempo em sua vida, não agregando nenhum conhecimento, experiência marcante ou mesmo uma boa relação interpessoal. E cara, a vida não tem que ser chata, a ponto de não sair para se divertir, e de só ficar em casa, cuidando da família, ou estudando. Mas também, não deve ser desperdiçada dessa forma, sem agregar nada de útil a ninguém, de ser tão insignificante, a ponto de não deixar marcas, em pelo menos na pessoa que você ama. Enfim, se você não quer ser contaminado com o que há de pior nas pessoas, sugiro que vigie cada instante, do qual pegue o seu celular para relaxar um pouco, porque é nesse momento que mais verá a autodestruição humana. E na boa, se você acha que eu estou exagerando, passe um dia só analisando o que você está vendo e ouvindo. Se surpreenderá se não notar no mínimo uma palavra de baixo escalão, e o real problema, é que essas coisas de tanto serem feitas, já se tornaram normal. Mas me diga aí nos comentários, se tem algo que você vê de errado todo dia, mas por conta de tanto se repetir, já está se tornando meio que rotina para você. Porque para mim, eu vou ser sincero, vejo a toda hora, pessoas dançando músicas monossílabas, que falam uma só palavra, e da qual, são partes íntimas do nosso corpo. E na boa, isso é ridículo. Mas bom, se ficou até aqui, vou deixar um vídeo nos cards que vai te ensinar a obter a mentalidade certa. E se gostou, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, por favor. E bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.